Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo e estamos de volta para mais uma aula de análise combinatória. Desta vez vamos falar sobre arranjo. Bom, arranjo simples, vamos começar pela definição. Então, dado um conjunto com N elementos, chama-se arranjo simples dos N elementos tomados P a P, já explico o que é isso qualquer agrupamento ordenado ou uma sequência de p elementos distintos escolhidos entre os n possíveis indica-se por uh, a np desta forma ou vocês podem encontrar o um arranjo de n elementos tomados p a p desta maneira também a uh, como que como assim P? O que, que é este P? N é o número total de elementos do conjunto em questão e P são os agrupamentos. Por exemplo, eu tenho cinco pessoas e eu quero escolher uh, de duas a duas para compor uma comissão. Por exemplo, presidente, vice, enfim, representantes da turma, presidente e vice. Então... Eles, é um agrupamento ordenado, isso é bem importante, é o que vai diferenciar da nossa próxima, do nosso próximo tema, que vai ser a combinação. Mas o arranjo é este agrupamento formado com base em elementos de um conjunto, tomados P a P de forma ordenada, ou seja, mais uma vez, então eu tenho um grupo de cinco elementos... E aí eu quero escolher um presidente, um vice, para representar estes, então, de quantas maneiras a gente pode escolher fazer uma configuração diferente com base nesses cinco. E o que vai diferenciar da permutação que nós acabamos de ver? A permutação não pode sobrar elementos, teria esses cinco elementos e troco de posição. O arranjo, então, eu tenho cinco elementos, mas eu só vou usá-los 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4. Se eu for tomá-los 5 a 5, vira uma permutação, tá? É basicamente a diferença que nós vamos ver. O número de arranjos simples. Agora vamos ver como fazemos a contagem destes. só trocar aqui, certo? Vamos calcular o número de arranjos simples no caso geral de n elementos tomados p a p, com p maior que zero e menor ou igual a n. Por que tem que ser ó, o menor ou igual a n? Lembrando que se p for igual a n, vai se transformar numa permutação. Depois que a gente deduzir a fórmula, vocês podem até verificar isso. Vamos então indicando por Anp. Eu vou começar com o caso. Específico, depois para a gente transcrever vai ficar mais fácil de vocês entenderem o caso geral então eu tenho por exemplo cinco elementos para agrupá-los 2 a 2 ou 3 a 3 fazer assim tá então eu tenho cinco elementos para agrupá-los 3 a 3 nós faríamos o seguinte utilizando a noção do princípio multiplicativo nós vamos fazer então para essas três posições, ou essas três vagas, eu teria cinco possibilidades para a primeira vaga, quatro possibilidades para a segunda e três para a terceira vaga. Veja que não é uma permutação, eu não vou conseguir aplicar o fatorial porque parou aqui no 3. A permutação iria 4, 5, 4, 3, 2 e 1 um, e finalizaria. Aqui eu paro antes. Como saber como eu vou parar antes? Eu vou até quando? Eu vou sempre até, se aqui é P, eu vou até. Bom, vamos fazer de forma genérica agora. Eu tenho A NP, então eu vou começar o primeiro elemento, vai ser N, eu começo com L. Multiplicando, veja que aqui eu estou usando o princípio multiplicativo e vou multiplicar por n menos 1. E assim eu iria se eu tivesse menos ele, mais elementos, então n menos 2, n menos 3, até onde? Até onde? Até n menos menos um. veja só aqui eu tenho 5 menos 2 por isso n menos p menos 1 tá? Vamos já vou mostrar onde nós queremos chegar tá? essa aqui é a forma específica, aqui é uma forma geral eu vou descrever discriminando ele, desenrolando até n-p-1. menos, N menos, p menos 1. Neste caso, fui até o 3. Se fosse 2 a 2, eu ia fazer, então, 5 vezes 4 e encerrou por aí. Ou seja, o p seria 2, então 2 menos 1, 1, então até 4. Como que a gente vai chegar na fórmula aqui? Eu presto atenção, vocês prestem atenção para o seguinte. Eu vou multiplicar essa, esse termo aqui, esse lado direito desta equação, por uh, n-p fatorial sobre n-p, fatorial. Lembrando que numerador e denominador iguais vale 1, certo? Então, eu estou multiplicando por um termo aqui que não vai alterar nada a equação. Não vai alterar nada, mas vai ser conveniente para eu conseguir manipular ela e transformar para o que vai ser conveniente. Eu vou descer um pouco mais aqui. Vocês possam... Eu vou começar daqui, tá? A, N e P. Eu vou desenvolver isso e analisem o seguinte comigo. Olha por que é conveniente multiplicar por n menos p fatorial. n p menos 1. Qual é o seu... Se eu, fosse, se eu estivesse desenvolvendo um fatorial, ó, n menos 1, n menos 2, n 3, n menos p menos 1. Veja que esse número está aumentando, né? O próximo seria p menos 1 mais 1, é p. Ou seja, o sucessor deste, nessa sequência, é n menos p fatorial agora tem um fatorial no final O que a gente pode fazer com um número que está em fatorial a gente desdobra ele até o 1 mas eu também posso voltar para trás por exemplo a ah, 5 fatorial eu posso escrever como 5 vezes 4 vezes 3 fatorial Parar por aqui assim como eu posso voltar para trás e deixar apenas 5 fatorial e é o que a gente vai fazer aqui eu vou agora como eu tenho um fatorial eu vou voltar isto para trás, até chegar no n fatorial. E aqui embaixo eu deixo como está, n menos p fatorial. Por que a gente fez isso? Agora eu tenho uma equação limitada e válida para qualquer que seja a situação. Então esta é a fórmula que nós vamos utilizar para o arranjo de n elementos tomados p a p. Certo? Então vamos lá. Vamos para um exemplo. Quantos números de três algarismos diferentes, quantos números de três algarismos diferentes é possível escrever com os algarismos 1, 2, 3, 6 e 7? Então eu tenho que agrupar esses três 5 algarismos 3 a 3. Olha só, é semelhante até o que nós fizemos Porém, com outra situação ali, né? Então, nós vamos ter, pela fórmula n fatorial sobre n menos p fatorial, vai ficar, então, 5 fatorial sobre 3 fatorial. Então, olha o que vai acontecer. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Desta forma a gente limita o final, vou fazer apenas 4x5, 20 uh, possibilidades, ou 20 números diferentes de três algarismos, tá? seguinte, numa sala existem 10 cadeiras numeradas de 1 a 10, de quantas formas duas pessoas podem se sentar nessas cadeiras, deixando ao menos uma cadeira entre elas? <coughs> Olha só, então eu tenho 10 cadeiras, eu não vou desenhar todas, 3, 4, 5, aqui eu tenho 10 cadeiras, essa é a cadeira 1, 2, 3, 4, 5, é a décima cadeira. Então, temos duas situações a observar aqui. Eu numerei as cadeiras, então, e nós, sem avaliar a restrição, então, essas pessoas não podem sentar lado a lado, tá? Elas têm que ter, pelo menos, uma cadeira vaga. Então, avalie o seguinte, cada par ordenado, vamos chamar cada uma dessas cadeiras numeradas, então, de 1 a 10, cada par ordenado... Hum, por exemplo, 1,2 um, é uma possibilidade, 2,1 um é uma outra possibilidade, porque as pessoas podem sentar uma aqui. Tudo bem que esse não seria um, uma possível contagem, mas eu posso ter a situação 1,3, um, por exemplo, é uma nova contagem. Pessoa A senta aqui no 1, a pessoa B senta no 3. Agora, se inverter em 3 e 1, é uma nova contagem, tá? Então, isso caracteriza o arranjo. Nós podemos calcular inicialmente, sem tirar a restrição. Então, essas 10 cadeiras, 2 tá? uh, a 2, tá? Um arranjo de, dessas 10 possibilidades, duas a duas. Então, aqui teríamos 10 então, fatorial sobre 10 menos 2 fatorial. Então, teremos 10 fatorial sobre 8. Desenvolvendo isso, vamos ter então 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, que simplifica com 8 fatorial aqui embaixo, então 90 maneiras distintas, tá? Porém, então, o que, que eu sugiro? Que a gente conte o número de pares ordenados, veja que é mais fácil analisar a quantidade de possibilidades que não podem, as restrições, né? E aí descontamos do 90. Por exemplo, 1 um e 2 estarão juntos, 2 e 3, 3 e 4, assim podemos chegar até o 10 com 9 com possibilidades, já que 1 um e 10 não vai poder, eles não vão estar sentados lado a lado. Tá? Então teríamos ah, nove possibilidades. Invertendo o primeiro com o segundo... 1 um e 2 e 2 e 1, um, então isso dá o dobro de possibilidades, dá 18 maneiras lado a lado, tá? Então descontando dos 90 essas 18 maneiras, então chegamos a 72 ah, formas de sentar, obedecendo então essas as restrições comentadas, tá bom? Então, ficamos com esses exemplos aqui e até a próxima!